Uma boa noite pra quem chegou Uma boa noite pra quem tá de chegada Estar em Roda é celebrar o encontro. Rodas da Vida remete aos ciclos da vida, aos encontros, aos rituais que a própria cultura popular ela, ela proporciona. Eu acredito que esse projeto Rodas da Vida tem nos trazido muitos ensinamentos, a felicidade, a alegria, o poder, o prazer de poder estar presente nesse momento. No meu tempo de Está sendo um momento de muitos desafios, mas também de muitos aprendizados. Se fortalecendo, né, os coletivos, né, trabalhando em prol da mesma felicidade, da mesma história. Né? Luta e resistência sempre. É muito relevante né, que se faça um movimento assim, de reunir as pessoas que estão na cultura, na arte, na resistência, para que se valorize também os mestres. Oh, a vida da gente é igual uma árvore. Do mesmo tanto que tem os galinhos crescendo para cima, tem o quê? Crescendo para baixo, gente. Como é que tá a raiz de seis? Eu de pequenininha, eu sentia falta de identidade em Brasília. não sabia o que era, mas a gente aqui foi inventando tradições, né? Recebendo, reconhecendo as tradições que vieram construir a cultura da cidade. E eu, eu gostei muito quando eu cheguei aqui via logo, né? Porque cai a gota e reverbera essa roda, né? E cada gota que cai cria uma roda e essas rodas elas se encontram. O círculo também traz o sinal de igualdade, né? de unidade, né? de igualdade. Então, ali não tem ninguém mais que ninguém. É sempre uma troca. E quem mais aprende é quem ouve, não é quem fala. Vamos parar! Silêncio! Silêncio! Silêncio total! Para que a senhora não! Vamos parar! É o seguinte, eu vou esculpir aqui no chão. Quando secar, você já tem que ter ido embora, apagado as luz e acabado com isso aqui tudo. Olha, não me vai não, não me vai não, eu vou chamar a polícia. Pode acabar com isso agora. Pode acabar com o que eu quero ver. Eu que eles fizessem o canto, né? uma festa, uma, alguma, algum momento de, de lazer para passar um pouco aquele sofrimento, para extravasar um pouco, para não morrer de, de tanta tristeza, aquele momento tinha que ser aproveitado para se conversar tudo, mas sem parecer que você estava conversando. Fala sobre a natureza, fala sobre comida, fala sobre os ancestrais, fala sobre religião, até inclusive informações sobre luta, tudo, tudo acontecia no João. Vamos deixar queimar! Todo mundo que está aqui de público é também participante, viu? Essa é a magia da Roda da Vida poeira, samba de roda, jongo dança, yoga, contação de história, palhaçaria, mamulengo, tudo isso girando em torno de uma feira de arte e sustentabilidade que está acontecendo ali no Pátio do Neuro. Opa! Quem gosta de dançar da... um momento muito especial. A gente poder proporcionar esse encontro das pessoas tanto tempo isoladas e fechadas aí em função da pandemia. E aí a gente quer dar visibilidade para esse espaço também. O Complexo Cultural de Samambaia é um espaço novo, tem uma estrutura maravilhosa e aí a gente quer trazer a comunidade para perto, né? Quando você fecha os olhos, você olha pra dentro. Experimente. Fecha os olhos, como é que fica? Você olha pra dentro também. É Seu lugar preferido é na composteira. A dona Valentina, que era uma mulher muito forte e trabalhadeira. Resolveu faz, fazer a sua composteira. A dona Valentina usava a sua enxada para revirar a composteira três vezes por semana. E quando isso acontecia, a maricota, que estava de um lado, ia parar lá do outro lado da composteira. Por que é importante fazer a composteira? Para É, para ter alimento um de para nós, para o lixo. Pra não é para o lixão, o um lixo orgânico. Palmas para todos. Não, vocês são demais, gente. Palmas A todos. Eu sou caminhante do vento, aprendiz das águas, sou filha da terra e por isso. Porque minha mãe e Maiá mandou me chamar. Fim sabendo que tinha uma roda aqui, uma roda da vida. Quando <risos> a gente acorda e quando a gente vai dormir, a gente sempre tem que abençoar a nossa cabeça. acabar -se. Todo mundo faz assim... do. Hoje não é dia de passar mal. Na, na Macaia tem mistério. que tinha lá no Quebra-Bunda, Fui lá, lá, o lá pessoal. Gosto de acho barco de coxinho. vai de seu jeito. Se você tem um corpo que é seu, que não é uma xerox, não é uma imitação, não é uma fotocópia, esse capoeira é difícil que você pega em qualquer lugar, é difícil que você perde. Tivesse, o Estado estivesse reconhecendo aqui, máximo, o patrimônio Cultural o Estado deve cuidar. E é mais nada do que cuidar aquilo que a gente quer deixar para próximos. E aí vem esse questionamento da tradição, é, onde é esse lugar da mulher. É, né? E a gente vê cada vez mais as mulheres ocupando todos os espaços. Esse projeto ensina. Qualquer uma pessoa abrir os seus ouvidos, abrir a sua cabeça para entender o que é o momento que a gente está passando. Eu não tô aqui para dizer o que é certo, eu não tô aqui para dizer o que é errado, porque tudo de ponto de visão, mas que é bom! Cuidado a que é Vocês aqui ainda lembram que é povo, gente? É porque hoje em dia o povo não quer mais ser povo, né? Agora é todo mundo empreendedor individual. É. É. Mas era trabalhador que chamava, no meu tempo. Era, era, era o povo trabalhador. É. Então, nós estamos aqui reunidos para lembrar que nós é povo. <risos> Negro, índio, trabalhador, periferia, povo brasileiro, reunido fazendo roda, seja noite, seja dia, no tempo Passado, presente e futuro, a roda da vida sempre a de girar. Nutria cultura popular, nutria cultura tradicional, nutria cultura ancestral, é o nosso movimento de revolução, é o nosso movimento de cura do país. Pode deixar aí. O primeiro sem vergonha que encontrar pode comer por minha conta. Você que vai ser um, eu